40 quilos de cocaína e aproximadamente 1 quilo de crack foram incinerados no início da tarde desta quinta-feira pela Polícia Civil e pela Polícia Rodoviária Federal, no forno da caldeira de uma madeireira em Mafra. Um comboio deu segurança ao transporte do entorpecente da sede da 9ª Delegacia Regional até o endereço onde a droga foi queimada. Segundo estimativas da Polícia Civil, o valor comercial dos produtos no mercado ilícito ultrapassaria a casa dos 4 milhões de reais. No varejo, né, é, considerando o preço da região no tráfico, ela gira em torno de 4 milhões de reais, é um valor considerável, né, portanto que a PRF veio nos auxiliar. Né, é, duas guarnições da PRF, mais é, policiais nossos, nossos né, policiais civis armados com fuzis e, e calibre 12 metralhadora fomos é, até um, um local da cidade fizemos a incineração dessa droga né? é, um, é um volume não é tão grande mas o valor no varejo dela ele realmente é, impressiona né? que é um valor considerável então Todo esse aparato de segurança é necessário até para que nós nos é, é, livremos dessa droga o quanto antes. Toda essa droga foi apreendida no dia 5 de abril pela Polícia Rodoviária Federal. A droga estava escondida num fundo falso de um Citroën C3 e era conduzido por um jovem de 21 anos natural do estado do Paraná. A sua identidade não foi divulgada até o momento. Ainda segundo o delegado regional, as investigações não terminam com a incineração. O objetivo agora é descobrir o destino e as pessoas envolvidas no esquema ilegal. Qual é a origem dessa droga? Qual é o destino dessa droga? Nós precisamos urgentemente saber quem são as pessoas que trazem essa droga, né? quem são as pessoas que estão envolvidas, que provavelmente é uma organização criminosa e as investigações prosseguem no sentido de identificar uh, os demais autores de toda essa organização. Porque uma quantidade expressiva de drogas, 40 quilos aproximadamente de cocaína e 1 um quilo de crack, tem que ter uma organização, uma organização né, por trás desse tráfico. Para combater o tráfico e outros crimes correlacionados, a polícia conta com a participação da população através do Disque Denúncia. O Disque Denúncia é 181. Né, da Polícia Civil, nada impede que a pessoa venha até a delegacia, converse com o delegado da Divisão de Investigações Criminais, até é preferível que procure o delegado de polícia, né? pode ser inclusive a minha pessoa, e passar essas informações. Por óbvio, o sigilo é absoluto, jamais a gente vai é, revelar nenhuma informação que possa é, é, é, levar o traficante a identificar quem foi o denunciante. Jamais, porque é uma responsabilidade muito grande. Infelizmente, a nossa região padece é, desse crime. Né? Nós temos o tráfico de drogas há muito tempo na região. É o um mal que aflige a sociedade. É, a gente combate, a gente investiga. Né? É, todas as forças trabalham diuturnamente para debelar esse mal. E o que nos resta é controlar esse mal, que é um mal disseminado.